para Rita não nem Tailândia, mas para você, para o Maurício, para a Lúcia, é, sobre o POA. Nós estamos, todas as unidades de pesquisa do MCTI estão sem votação. Onde vai estar o nosso dinheiro Vamos ano que vem? 2020 não tem dinheiro, tem todas as unidades de pesquisa do MCTI sem dotação, enquanto que a parte de comunicações tem dotação. Então, eu queria saber, sem dotação, quer dizer, nós, vamos, nós não vamos ter mais direção? Nós não vamos ter mais autonomia? O que, que vocês vão fazer a respeito desse pessoa, junto ao parlamento? É isso que eu quero saber, porque nós, SBTC, estamos indo a Câmara, ao Senado, a todos os lugares não está vendo, a gente precisa ver vocês, a gente quer apoiar vocês, a gente... a gente é um fórum que dá apoio a todas as instituições de ensino e pesquisa, o ensino está sendo é, é, é, é, acabado Estão colocando, impondo que não, não se, se não fale sobre ideologia de gênero. Estão impondo uma série de censuras em filme. Estão impondo se para se nós um orçamento zero o ano que vem, sem autonomia. Antônia, você vai ter token? Você vai poder ordenar despesa o ano que vem? Ou é só o ministro? Acabou ou é, é só o viajar, presidente que vai ter importa ou não importa as pesquisas que a gente faz aqui. O que dizer dos cortes de ontem à noite da CAPES, para todos os bolsistas, dos ins do Brasil inteiro? São 82 de CETER, cuja o é isso. Como sair desse obscurantismo? Esse, esse, é, é, é um possível é um, é um, é um, é um osso. Não dá para. Então, fica quieta, você sabe. Muito, Muito bem, gente. Uh! Uh! Ah, ah, Meu, tá assim. Meu marido ah. não, não. O doutor Adalberto hum. Lula Tá? Então, ele está tá na coalizão, eu não vejo nenhum nome da diretoria na coalizão formada pela Mercedes Custamante lá da ONB, vocês precisam estar a, a, atuando ou nós vamos nos encolher porque nós somos governo, um governo que não dá nem bola para a gente. Essa é uma ação de todos os alunos. Que foi liderada que pelos, mais, pelos, ter que ter. pelos estudantes. É todos, então, isso tem que deixar claro que não existe um responsável, tá? não existe a quem se responsabilizar, porque isso é uma ação coletiva de todos. é muito, muito grave. Chamar a polícia, é muito grave chamar a polícia aqui no lado que se está todo dia para começar com a gente. A gente não pode conversar. E agora, a, de direita, de pergunta. a única pergunta: por que, que a senhora não foi abraçar o ímpeto do dono da polícia? É muito egoísta. É, é, é, é, é, é uma resposta. É uma resposta. É uma resposta.